Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou falar sobre o que eu posso pedir para Deus. Muitas crenças, muitas religiões e muitos costumes são intrínsecos na questão do que eu posso pedir para o Senhor Deus Todo-Poderoso, lá do céu, perfeito, e eu toda ruim aqui, preciso fazer algo para Ele, para que Ele possa... É, me atender na minha necessidade, então eu vou rezar muitos Pai Nossos, muitas Ave Marias Ou vou andar a pé de uma cidade a outra, ou vou subir uma escada de joelhos Ou eu não vou comer isso por muito tempo, que não é jejum nesse caso Ou eu vou fazer algo que vai me sacrificar e aí sim eu serei digna de receber o que eu quero pedir para Deus Se você conhece alguém assim ou se você é assim ou já foi assim eu tenho uma péssima notícia para te dar. Não era necessário. Ah, o Senhor conhece o nosso coração. E Ele entende como o quanto você conhece. Em profundidade aquilo que Ele já te ofereceu. Mas a palavra de Deus. A própria Bíblia já nos traz claramente. Que nada disso é preciso. E por que, que não é preciso? Porque na verdade. É como se a gente chegasse diante de um banco. Onde a gente está devendo 10 mil reais. E falasse. Moço. Eu queria te pedir perdão pela minha dívida. Só que, como eu não tenho muita condição de fazer isso, já que você é um banco e eu sou pobre, eu vou pagar a minha dívida para que você possa tirar meu nome do SPC. E aí ele vai falar: tudo bem, então paga. O que, que você consegue me pagar? E a sua dívida é de 10 mil. E aí você dá 10 centavos. Não é justo. E não é justo, não é só porque você não tem o dinheiro ou porque o banco deve muito, mas porque você não está no mesmo patamar. Você, quando tenta barganhar com Deus algo que você está pedindo, você está colocando no lugar de Cristo, querendo pagar uma dívida que Ele já pagou, fazer algo que Ele já resolveu. Então você nunca será justo o suficiente diante de Deus para que Ele possa te dar algo porque você mereceu. Dessa forma, se você vai atrás de qualquer é, sofrimento ou qualquer penalidade que você se impõe para que diante de Deus você pareça justo a receber o que você precisa, você está cuspindo na cruz de Cristo. Porque senão não era necessário que ele tivesse feito o sacrifício. Já que você, em plena justiça, já consegue resolver o que você precisa de Deus com uma simples promessa. Desse ponto em diante... A gente entra numa questão muito profunda de justiça própria. Mas eu quero falar sobre o pedir. Quando você pede algo para Deus, você tem que tirar, esvaziar do seu coração o que você merece algo. Deve entender que a palavra de Deus te garante que você não precisa fazer nada, porque Jesus já fez tudo. Então, em Mateus 7, 7 e 8, diz assim: Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham e a porta será aberta para quem bate. Sabe o que ele está dizendo? Tudo que você pedir eu vou te dar e realmente você não vai precisar se mostrar digno para mim, mas eu preciso de uma atitude de fé sua. Então o que é uma atitude de fé? É acreditar que o Senhor Deus é Todo-Poderoso para realmente ter rasgado o véu e poder ouvir a sua oração e atender a sua oração porque Ele é justo, porque Ele é bom e porque Ele te prometeu isso. Envolve fé, envolve acreditar que Ele vai cumprir o que Ele disse. Se o seu Deus não mente e Ele disse que se você bater numa porta Ele vai abrir... Se você pedir, ele vai te dar. Então, você tem que crer simplesmente nisso, no verbo, na palavra, no Cristo que se fez carne. Desse modo, tudo que a gente pode fazer para merecer, já não é válido. Porém, é necessário que tenhamos uma atitude de fé. Que tenhamos uma disposição para estar recebendo. Imagine que você faça uma compra no Mercado Livre. Ou na AliExpress, ou pela internet. E aí, quando você faz a compra, Deus fala, eu paguei. Pode comprar o que você quiser. E aí você faz e enche o carrinho de compra, sabe? E aí, sem peso na consciência, faz a compra. O Senhor Jesus paga com o cartão de crédito em três vezes. <risos> e aí você vai e fala, beleza, Deus pagou tudo o que eu queria, tudo que eu pedi. E agora, o que eu devo fazer? Você deve estar no lugar de receber a encomenda. É isso que você precisa fazer. Ele já pagou, você sabe o que precisa. Ele fez, inclusive... Os produtos que você quer, mas a questão principal é, você está no endereço de entrega? Você está posicionado para receber o que Deus te deu? O Senhor fala, abre, abrirei a porta para quem bater, você bateu? É muito fácil imaginar que Deus está vendo todas as coisas, então eu não preciso dizer para ele o que eu quero. Moisés viu a glória de Deus antes de Cristo vir e fazer o sacrifício no nosso tempo, porque ele ia até a tenda do encontro e pedia para o Senhor para que ele visse. E só por isso o Senhor pôde abrir para ele uma visão espiritual e profundidade imensa de um coração. Então você pode pedir coisas para Deus, porque ele já destravou todas as coisas e pagou por elas por você. E ele promete na Bíblia que ele vai te dar se você pedir. Mas aí você fala pra mim, ah, então tá bom, eu vou pedir pra casar com o cara mais lindo do mundo, ou eu vou pedir pra viajar o mundo todo, eu vou pedir pra chegar no banco e ter dinheiro. Nesse ponto, a gente entra numa questão de Mateus 6. Coloque a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Logo, o que você pode pedir é pra, aquilo, é pra aquelas pessoas que têm um coração espiritual, o que é um coração espiritual? É um coração que escuta o Espírito Santo de Deus. E como fazer isso? Entendendo que Deus é o primeiro lugar na sua vida. Se você pedir coisas para a carne, você não está pedindo proveniente para o Senhor, mas para o dono do mundo, que não é Deus, é o diabo. Quando você pede para Deus, você deve pedir algo que está no seu coração. E como você tem um relacionamento com Deus, porque ele é o primeiro lugar na sua vida, ele vai acrescentar todas as suas necessidades. Mas as suas petições, elas são asseguradas pelo fato de que o Senhor te ama. Na continuação do texto de Mateus 7, ele fala assim, se um filho pedir um pão para um pai, um pai homem, que é ruim, ele não vai dar uma pedra. Então por que, que vocês acham que se você pedir para Deus, que é todo poderoso, ele vai te dar algo ruim ou não vai te dar? A diferença é que um filho deve amar o pai e obedecer ao pai e ter relacionamento com ele. Para assim receber do pai presentes e não uma herança imposta como foi, por exemplo, com o filho pródigo. O que eu estou querendo dizer é que a palavra de Deus te assegura que você pode pedir qualquer coisa para o Senhor. Simplesmente tendo uma atitude de fé, estando posicionado com o coração no Espírito Santo. E como fazer isso? Desenvolvendo um relacionamento com Deus, tendo tempo com Deus, louvando, adorando, orando, tendo comunhão. Dessa forma, o seu coração ele vai ser apaixonado, moldado por Jesus. E, e aí tudo que vier realmente no seu coração já vai ser conforme a vontade de Deus. Em 1 João 5,14 fala assim, que nós temos que ter confiança no Deus que nos faz crer que aquilo que nós pedimos conforme a vontade dele ele nos dá. Então, ele tá falando de novo que a gente pode pedir qualquer coisa, mas tá dizendo que tem que ser conforme a vontade de Deus. E aí você diz, mas o que eu quero não é o que eu, o Deus quer, ou eu não sei o que Deus quer. Como eu vou saber o que Deus quer? Se você tem um relacionamento com alguém, um melhor amigo, só de olhar para ele você já sabe o que, que ele tá pensando. Só de ver o jeito que sua irmã sorri, você já sabe o que, que ela achou engraçado. Quando você passa tempo com Deus, quando você dedica um pouquinho da sua vida para o Senhor, porque nem precisa de muito, de tão gracioso que Ele é, Ele já vai te permitir ser conhecido por você. Ele já escreveu um livro de muitas páginas chamado Bíblia só para que você pudesse conhecê-lo. Existem várias pessoas como eu que fazem vídeos para te falar de uma forma diferente coisas que Deus já liberou em revelação. Igrejas, células... Pessoas que oram umas pelas outras são lugares de comunhão do Espírito Santo. Se você vai até esses lugares ou até esses canais de bênção, você procura conhecer a Deus Ele não vai negar ser conhecido por você. E é fácil saber o que Deus quer para você. Ele quer o melhor. A palavra de Deus fala que os planos dEle são de bem, não de mal. Logo, às vezes é como uma criança que pede algo e você, é como se fosse um doce todos os dias. Para ela é bom, mas você como adulto já sabe que aquilo todos os dias não é bom para ela. Então, às vezes você pede e Deus ainda não te deu e você fala, Deus mentiu na Bíblia. Não, ele não mentiu, isso só não era o melhor para você, não era condizente com o um coração espiritual, não é o posicionamento de receber o que Deus está te enviando, mas o que o diabo está te enviando, ou a carne está te enviando, ou o próprio mundo está te enviando. Em Lucas tem assim, para Deus nada é impossível. Então, o meu desafio para você através desse vídeo é que você entenda que Cristo já fez todas as coisas para te assegurar que você pode pedir o que você precisar para o Senhor. E que Deus já revelou que, se Ele for o primeiro lugar na sua vida, todas as suas necessidades serão acrescentadas. Então, se você simplesmente tomar uma atitude de fé, bater na porta, procurar ao Senhor, ele estará disponível para você. E o seu coração, conforme o tempo que você passa com ele, será moldado nas vontades de Deus. E você vai passar a querer o que é realmente bom para você. O que é realmente vai te fazer feliz dentro do seu coração. Dentro da sua história de vida que está no livro dos dias. Dessa forma, o que você vai pedir para Deus, ele vai te dar não só conforme você merece, mas conforme Cristo já revelou. E você vai passar dia após dia podendo ter intimidade com o dono de todas as coisas. E tendo fé que ele vai te dar aquilo que você pedir. O que eu quero? Realmente, nem sempre é o que é melhor para mim. Mas quando eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, o meu coração se torna manso. E os frutos do Espírito passam a habitar em mim. E eu passo a querer o que Deus quer. E isso é sobrenatural. Infelizmente, a gente não pode falar qual é o gosto de uma laranja se a gente não experimenta a laranja. Pode falar sobre todos os atributos, cor, vitaminas dela, mas você só pode experimentar. Então, o meu convite hoje é que você experimente de um coração do Espírito Santo. Que você experimente pedir a Deus aquilo que vem realmente forte em você quando você busca, quando você bate na porta, quando você está no endereço de entrega. Peça com fé, acreditando que o Senhor é o Deus do impossível e que o seu coração é um coração ensinável pelo Espírito Santo e você vai receber, porque essa é a promessa de Deus e o Senhor não mente. Amém? Que o Senhor te favoreça.